Fala, galera! Sejam bem-vindos à Sala 401, e esse é o especial série Zumbis! Eu separei pra vocês cinco séries com zumbis, muita ação e muita comédia. Vamos lá? A primeira da lista é a maior, a mais conhecida e a melhor do gênero, The Walking Dead. Baseada no HQ de Robert Kirkman, a série foi lançada em 2011, com apenas seis episódios, mas devido ao seu grande sucesso, ela foi renovada e ganhou mais que o dobro de episódios, agora com 16 no total por temporada. Ambientada nos Estados Unidos, a série acompanha o oficial de polícia Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln, que acorda do coma e se depara com um apocalipse, provocado por uma infestação de zumbis. Então, ele parte para uma luta pela sobrevivência e para encontrar sua família. E no meio do caminho, ele se une a outros sobreviventes que juntam as suas forças para permanecerem vivos. Você sabe sobre as pessoas mortas, né? Eu vi muito disso out on the Bowden Dock até tossir a stairwell. Não the ones que eles colocaram os walkers. Uma das mais novas da lista, a Zambi, que estreou em 2015, já conquistou muitos fãs. Conta a história de Liv, uma residente de medicina que passa por uma mudança radical de vida após se tornar metade zumbi. E para saciar a sua fome de cérebros, ela passa a trabalhar em um necrotério. E após comer os cérebros dos cadáveres, ela descobre como foram as suas mortes. E essa habilidade se torna muito útil levando a trabalhar com um detetive solucionando assassinatos. a He missed. Seriously, how did you solve crime before me? A próxima da lista é uma clássica série trash. The Nation exagera um pouco nas histórias e nos efeitos especiais que, por sinal, são de péssima qualidade. Mas não deixa de ser uma boa série. The Nation conquistou muitos fãs que não aguentavam mais as manhas de The Walking Dead. A série acompanha um grupo de sobreviventes que tenta atravessar os Estados Unidos, levando uma pessoa que seria imune ao vírus para a última base científica que ainda existe. E a quarta da lista é Fear the Walking Dead, o spin-off de sucesso da AMC. Ela explora o início do apocalipse zumbi mostrado em The Walking Dead e acompanha uma família que luta para sobreviver e permanecer unida. Como mostra o começo de tudo, a série explora mais de um país e ainda mostra como o governo agiu no início, e também como ele desmoronou rapidamente. Há quem diz que essa série é melhor que The Walking Dead. O que você acha? Já assistiu? Se não, te desafio a ver e a comentar aqui o que achou. É e a última da lista é Santa Clarita Diet. Estelada por Drew Barrymore, a trama acompanha a vida de um casal, Sheila e Joel, que levam uma vida pacata e normal, tranquila, no subúrbio de Los Angeles, em Santa Clarita. Até a protagonista passar a sentir uma necessidade estranha de comer carne humana. Então, o casal e sua filha Abe precisam se ajustar a esse novo estilo de vida sem deixar que a nova dieta de Sheila chame a atenção dos vizinhos. Morto, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da lista. E se eu deixei de citar alguma série que vocês gostem, deixe nos comentários que com certeza eu vou assistir. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!